Celi, hoje fizeram uma homenagem tão bonita na Rádio Hertz Para ele, não sei se você ouviu Eu gravei aqui, e filmando lá na rotatória, ouvindo, eu não sei a voz A voz saiu boa Mas é a admiração dessa cidade pelo seu esposo e por você Porque ele não seria o que foi sem a sua ajuda Companheira, né? E essa moça que está do seu lado? Como que ela chama? Chega pra cá, só um pouquinho. Oh, Dona Silvia, Romildo deixou história, né? Já conheceu ele no início, né? Não, desde Desde namorado, Ah, contou a história que eles fugiram, né? Do casar. E já tinha combinado tudo certinho, né? É. E quantos anos, Celi? 40 44 anos de casado. 40? 44. anos agora dia 8 de junho. Aqui está o, o, Fa, o Fabiano, né? É o Fabrício. O Fabrício. É Ó. Oh, parabéns para você. Você foi uma guerreira. Deus vai dar força e graça para você. Ajudar toda a sua família. Você vai ser agora o um esteio. Se o Romildo era uma referência, agora é você. Vai estar sempre é, com a graça de Deus. Foi uma guerreira mesmo. É. Porque se você conhece, é uma guerreira. Deus abençoe. Deus abençoe. Como que chama a sua tia, a senhora? Zilda. Zilda. A senhora é natural de onde? Conquista Minas Gerais. Conquista Minas Gerais. Eu vou fazer uma pergunta para ela, é meio Quantos anos você acorda? anos 80? É. 80. 80, parabéns, viu? Deus abençoe. A senhora mora aqui em Franca. Né? Parabéns para vocês e Deus abençoe. Fica aqui o, o, nosso, a nosso, o nosso registro. De gratidão a esse homem que a cidade Obrigada. tinha que ter homenageado mais vezes a vocês, viu, Serena? Obrigada. Porque o tanto que vocês ajudaram tanta gente, né? o trabalho, aí, mas... aí ajuda, né? E ajuda. Deus abençoe, viu? Obrigada. O é. que você que lembra dele Ronaldo. mais forte? Ronaldo. que, que eu dele mais forte? É. Tudo. Tudo. Tudo? Tudo. Trabalho, Trabalho a luta... Um bom marido, um bom pai, ajuda todo mundo. Tudo ele era... Ele é, conviveu com pessoas simples, né? Ele Só... conviveu com pessoas da mais, da mais alta sociedade, com uma pessoa mais simples das é. pessoas do povo. Radialistas, o, o colunista, Patrícia, né? É. Quanta gente, é. né? Conheceu a Dona, dona Luísa quando ele ainda tinha oito é, anos de idade. Ela era novinha quando a Luísa, do Magazine Luisa... Que coisa boa. Ele era novinho quando ele conheceu. Ele era novinho. Ela juntava papelão para ele lá na loja. E ele ia buscar. Ah, o que eu falei ali, ali é verdade, né? É tudo verdade. Porque vocês ajudaram a limpar, não a selecionar. Ninguém. E igual você que conhece a nossa vida desde quando os meninos eram pequenos. Desde quando os meninos eram pequenos. Vem cá sobre porcaria. Aquilo ali ó, era tudo encardido. Agora foi e subiu, vai ser uns 10 reais. Né? É. Era uns 50, 50, centavos, né? É. Agora é mais caro, né? Era uns é 10 caro. conto agora. É <risos> oh, força pro feito. Obrigado. vocês são vencedores. A ah, mãe dá um abraço nela ali, só pra eu filmar esse abraço. Ô você, Celinho, você, você não vai estar desamparada momento? Ouviu? Não. Você Eu tem a sua tia filhos... que está do outro lado aqui abraçando você também? Uhum. Vai lá, tia. Eu Zilda, tenho... dá aquele abraço. Essa que está. Eu... Aí, ó. Eu tenho Pl... três filhos maravilhosos. Uma tia que gosta muito de mim. Netos. Sim. Neto, bisneto, Bisnetos. Bisnetos. E deixou uma história bonita. Deus abençoe, viu? Obrigado. Que ótimo. Vai, tá.